Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil minha gente hoje eu estou num sítio em Gramado obrigado por aguardar a estreia você que aguardou e eu quero te mostrar esse belo sítio de três hectares e meio gente sensacional a área bem perto do centro de Gramado nós estamos falando aqui de menos de 10 minutos você está na rua coberta, mas você está num sítio com toda a natureza, os pássaros aqui, gente. Toda a fauna, flora, inclusive nós temos um açude aqui para você pescar. A sede da casa está lá em cima, o sítio é sensacional. Gente, é um imóvel que assim, dispensa comentários, sabe? Para quem gosta de paz, tranquilidade da Serra Gaúcha e gosta de estar pertinho do centro imóvel único imóvel de família tradicional família conhecida gente e eu quero te mostrar esse imóvel detalhe por detalhe o vídeo tá só começando vai ficar um pouquinho longo então vem comigo conhecer mais fazer um tour nesse belo imóvel diferenciado vamos lá conhecer gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o seu amigo Diego Rodrigues, corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, eu tô na entrada do sítio, aqui é a porteira, eu e Antônio vamos mostrar pra vocês. Apesar de ter uma porteira aqui, o sítio vai até a rua, essa casinha aqui faz parte, essa plantação de morango que você viu aqui no short faz parte, lá de cima faz parte da casa. Gente, por que, que eu comecei aqui embaixo? A casa tá lá, a sede tá lá Eu comecei aqui porque aqui já tem um pé de bergamoteira bem docinho, gente, maravilhoso Os guris ali, o Will e o Guilherme já passaram a mão, já pegaram umas aí E olha só, gente, que linda essa chácara, esse sítio, né? Um dia maravilhoso E eu entrei aqui porque aqui tem um laguinho, gente, olha só Um lago, não, tem um açude aqui com carpas, com peixe com peixes exóticos, né? Com água é, aliás, o Antônio falou bem: ó, com água corrente que vem, tem uma um córrego aqui, uma bica, como é que os gaúchos falam, né? Que desce ali, um riachinho que desce, nós vamos ver ali também. E olha só que dia maravilhoso, né, Antônio? Lindo, lindo, lindo dia. Esse, esse lago aqui, por exemplo, ele pode ser feito uma piscina onde você tem a possibilidade de usar mesmo para piscina para uma recreação normal. Olha, um piscinão aqui, um quiosque lá, né? Olha só que legal. Aliás, lá tem uma cabana. Né? Um estilo, que que eu lá? Estilo francês, holandês É, você representa de uma cabana, mas pode ser é, desfeito Pode ser desfeito, mas tem todo o material para fazer Se vocês quiserem, nós vamos passar lá também E vamos conhecer então esse belo sítio, um imóvel diferente Aliás, meu caro, tá com um ótimo preço esse imóvel Eu vou deixar sobre consulta Mas você que é investidor, tem interesse em investir numa área Para fazer cabanas, para aluguéis, perto do centro de gramado pousada Ou você que sonha em morar bem pertinho de tudo Com todo o glamour e luxo de gramado Mas ao mesmo tempo em meia natureza Aqui, gente, eu, eu já escutei aqui bugio, tucano Todo esse tipo, tipo de espécie de pássaros Gente, é maravilhoso Sem falar nas araucárias Que são as rainhas desse lugar aqui, gente Olha o tamanho desse aqui Inclusive, né, Antônio, acho que tem araucária Que o proprietário falou com mais de 100 anos aqui, Sim, né? Sim, tem centenárias aqui mais de 100 anos, que tem lá na frente tem uma Mazaralcária Lá, que lá tem mais de 100 anos, gente Olha só Para o vídeo não ficar tão longo E a gente não se cansar tanto, né Antônio Nós vamos usar um segredo da cinematografia Nós vamos cortar esse vídeo <risos> E vamos avançar um pouco para frente Lá no riacho para mostrar O riacho fica aqui do lado aqui. Vem cá que eu vou mostrar para vocês, vamos lá Só gente, nós estamos chegando aqui no córrego, aqui, ó. só pra você ter uma ideia, tá aqui tá, um córrego, uma bica, um riacho, a sede tá lá, mais ou menos o que Antônio, 100 metros, nem isso, é, é isso mas... nem 100 metros tem da 60 sede, 60 metros de frente né, é, então tem, aliás não falei o tamanho né Antônio, pode falar pro pessoal o tamanho, Sim, são 60 metros de frente, em, em ângulo reto, com 500 e cinco mais ou menos de comprimento Comprimento. Sobe o morro lá Começam lá os moranguinhos lá embaixo Inclusive os moranguinhos estão para vender Também você pode passar ali e comprar Mas não inclui o preço do imóvel iman... <risos> Olha só gente, que barulhinho bacana ó. Esse barulhinho aqui para dormir, meu caro Você que dorme aí com o barulho dos carros Isso aqui é um... Aliás, é, se... deixa eu falar todas a... a maioria das águas aqui Dos riachos aqui de gramado São extraídas de água mineral Olha só com limpa que é essa aqui, gente, ó. Olha o barulhinho, tem tipo uma cascatinha ali, ó. E, aliás, uh, o Antônio sugeriu uma coisa bem bacana, que dá pra fazer, Antônio... Uma retenção, né? Uma retenção um aqui. O um represamento ali em cima. Ali em cima, Antônio, ali. O represamento da água ali para e... poder, poder ficar maior, o pessoal toma banho e tal, peixe né? alargado. Isso aqui tá uma piscina natural, né? Uma piscina natural, né? Piscina de Criação de peixe é top. Inclusive, essa água aqui é a água que abastece o açude. O açude tem um ladrão, se encher demais, se chover. Então, tem possibilidade, ele não transborda, né? Aliás, já tem peixe, né? São tudo carpas, né? Peixe exóticos. E agora nós vamos te mostrar a área ali na frente da casa e depois nós vamos entrar dentro da sede para mostrar para vocês, tá bom gente? Vamos lá, usando o truque da cinematografia teletransporte. <risos> Então, gente, teletransporte falhou, tá? A gente parou aqui, lá é entrada, o carro vem por aqui, para aqui, olha que linda essa vista aqui do laguinho, gente um banquinho para você sentar aqui ficar pescando seu peixe, fazendo um churrasco, fazer um churrasqueirinho aqui, aliás o proprietário fez uma churrasqueira aqui, Antônio fogo de chama uma churrasqueirinha de pedra, olha que legal na beira do lago, ó Gente, toda essa paz, toda essa natureza, e você está em Gramado. Gramado. Gramado vem de um endereço. Eu, Antônio, acabamos de descobrir, né Antônio, uns, uns dias atrás, que Gramado tem mais de 9 milhões de visitantes por ano. É isso? É Gramado e Canelas, em torno de já 9 milhões e meio. Nossa. Já se diz alguns estudos por aí. E finais de semana, Gramado está lotado, enquanto o proprietário aqui está na paz, está no descanso, pega o carro, menos de 5 minutos, Menos é a gente levou 10, né? Foi, mas menos de 10 minutos. Vamos botar assim: se você for rápido, essa, tá no centro essa de gramado. É mais perto de gramado, com toda essa infraestrutura natural aqui. Olha que lindo essas árvores aqui, gente! Ó, aliás, eu acho que é pelo tamanho dela, eu acho que é mais próxima do centro à venda, né? Inclusive, talvez, a gente pode verificar isso para você, mas talvez ela pode transformar em área urbana Que passa isso aqui a triplicar, quadruplicar o valor dessa área E deixa eu falar para você o que oferece essa área aqui de tamanho Cara, é mais barato que vários apartamentos aí, né Antônio? Mais barato que vários apartamentos Olha só gente, nós chegamos aqui na frente da casa Essas araucárias, aquela lá tem mais de 100 anos como é que você sabe isso, Diego? Tipo, o proprietário falou com nós, nosso... <risos> proprietário disse, que disseram pra ele, e nós vimos que ela tem uma espessura bem maior que as outras. Olha que linda, gente, ó. Faz parte da sua propriedade aqui, ó. E lá está a sede. Agora eu só vou te mostrar a parte aqui de baixo, né, Antônio? Aqui, onde começa o terreno. Como você viu na, no começo do vídeo, o drone passando mas eu vou te mostrar aqui. aqui, essa é a cabana que o pessoal começou a fazer e no fim colocou imóvel à venda, dá para você terminar, fazer ela espelhada, né, eu vi umas cara muito linda, linda, linda, tem um, nome, tem um nome específico que o pessoal chama no NB, eu esqueci o nome, mas quem souber pode dizer para a gente aqui, eu vou, vai estar tá na descrição, mas eu posso sugerir, tudo espelhada, com vidro, para um casal assim na frente do laguinho fica linda, né. E aqui, meus caros, então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui passa o limite do terreno, tá vendo a cerca ali? Então pega toda essa parte aqui dos moranguinhos aqui, vai até lá embaixo lá o portão de acesso lá. O laguinho tá aqui, o riacho tá lá do outro lado. É uma área nobre. Tudo isso aqui, toda essa área aqui, ó, se você não quiser usar para plantação, você pode usar para fazer chalés para aluguel também, né, Antônio? Uma pousada, dá para construir. Ah, deixa eu falar um detalhe aqui, importante, né, Antônio? Ali passa uma rua, ela é de chão batido. Mas lá na frente daquela casa lá, ó, dessa casa aqui, já tem o um asfalto que liga o centro. Então, de lá até aqui você tem 250, 300 metros de chão batido. Nem isso, eu acho, né? É, mas eu não mas, mas não nem isso. É rápido, né é, E para acessar o asfalto ali, o centro é bem rápido. Agora nós vamos entrar na casa, vou te mostrar os detalhes que já compõem esse imóvel para você já morar. Olha que lindo, gente, aqui. Bom, Antônio, vai dizer, não dá nem para terminar, não dá nem vontade de terminar esse vídeo aqui. Toda essa parte de aclive ali em cima, claro que tem que se fazer um estudo mais detalhado sobre o que pode ser feito, mas é possível explorar toda aquela área ali também. Inclusive, Antônio, lá em cima, ali tem duas arauc três araucárias grandes, né? Uma, duas, três. Lá em cima tem uma área, uma chapada, um, um terreno plano. Ali o proprietário já disse que poderia ser feito nove cabanas ali. Olha só, só naquela área de cima lá, né? Gente, dá pra fazer várias coisas aqui. Sem falar, um apartamento de um quarto em Gramado já tá 300 reais a diária. Uma cabana para um casal dá bem Eu mais. Eu estou de fazer 22 aqui no total. 22? 22 é, então, cabanas, incluindo né? Incluindo a parte da frente. Também. Incluindo a parte da frente. Vamos acessar a casa então, gente. Vamos lá. Mais um truque da cinematografia. Nós vamos sair daqui e vamos aparecer ali. <risos> vamos lá. Então gente, chegamos aqui no portão da casa, e deixa eu te falar, teletransporte funcionou, a gente nem cansou né Antônio, <risos> a gente saiu lá de baixo, veio parar aqui gente, em questão de segundos, vocês viram só que loucura, <risos> gente a gente estava em dúvida aqui em questão da distância, o Antônio botou no GPS aqui, olha só, 11 minutos do centro de gramado, barbadinha, olha só, quatro dedos você está no centro, <risos> Gente, vamos conhecer a casa agora aqui, quero mostrar para vocês. Gente, é um, é um dos imóveis, estava conversando com o Antônio, é um dos imóveis aqui rurais mais próximo do centro de Gramado à Venda. E essa casa que eu vou te mostrar agora, esse, vamos dizer assim, esse chalé, não sei como, como é que chama na sua cidade, chalé, sede, casa, matriz, não sei. Mas aqui a gente fala casa serrando, porque está na serra, né? olha só. A vara de fora a fora, lá da ponta até outra ponta aqui. A casa tem 150 metros de área privativa, aproximadamente, né? Ela tem três dormitórios, opção para quatro dormitórios, sala, estar, jantar, lareira, churrasqueira. Ela tem uma suíte, uma bela suíte. Aliás, deixa eu te deixa eu começar aqui falando da churrasqueira, que é a melhor parte para os gaúchos aqui, né? Começou é gaúcho, né, gente? Então tem que ter churrasco. Aqui está a churrasqueira e olha só, Antônio, olha o barulhinho do rio. E, é, não choveu, né? Não choveu, cara. Então é possível represar, como já falamos ali, aquela Sim, o aí. rio tá lá embaixo, lá, gente, ó. Possível represar ele, fazer uma piscina natural. É. Linda a área, linda demais. Agora vamos entrar, então, aqui na sede. Eu entrei aqui pela área de serviço, gente, ó. Uma área de serviço grande. Meio espaçosa até essa área de serviço. Até mais espaçosa que vários apartamentos de milhões, hein. Aqui a gente tem um banheiro, que serviria para um banheiro... De fora aqui, né? Ou um segundo banheiro. Agora eu quero te mostrar, gente, aqui. Olha que legal o living dessa casa aqui, gente, ó. Aqui a gente tem a cozinha com um balcão americano, ali é o um microondas, o gás vai aqui, uma mesa de jantar aqui, a sala, a televisor, né, iria ali. Aqui do lado aqui, até eu tinha comentado com o Antônio. Perdeu aí, não sei. Até ah, aí. <risos> Ô, Antônio, uh, agora tu sabe o que que vai aqui, né? O que que tinha aqui, né? Sim, aqui era um fogão... A de... lenha, exatamente, aquele fogão a lenha, campeiro, é um maravilhoso, lindo, você bota ele aqui, está até revestido aqui com porcelanato já, para colocar quadro, aqui. Esse quadro expressa exatamente é, o é, sentimento das pessoas que moram que aqui, moram aqui, inclusive, que moram aqui. É, inclusive o proprietário ele só desocupou aqui porque ele precisa vender e ele se identificou que a venda... É mais rápida não usando o imóvel, né? Mais fácil de você vir visitar. E deixou, com certeza, o que ele sente na forma dele expressado nesse quadro aqui. Então, você não conseguiu ler tudo? Não tem problema. Você para o vídeo e lê depois. <risos> Olha só, gente. Então, aqui, uma sala de jantar. acesso ali a varanda ali também. Sala de jantar. O televisor vai aqui. Inclusive, aqui tem sinal de internet também, tá bom, gente? Você pode colocar aqui via cabo também. Aqui seria uma sala de estar íntimo com lareira, tá, gente? Aliás, a lareira funciona e é linda. Dá uma olhada aí. Gostaram, gente? Olha só que top, né? E aqui também pode ser a opção do quarto dormitório, que acessa, então, aqui a varanda também, gente. Olha só, você sai aqui de manhã cedo, ó. A rede aqui, as araucárias. Olha que lindo isso aqui, gente. É um imóvel diferenciado. Um imóvel com a natureza dessa, perto do centro. Lindo demais. Lindo demais. E sem falar que o preço, gente, o preço, meu caro, o preço tá dado demais, tá de barbado. A gente vai deixar sobre consulta, você clica no link ali embaixo, entra no nosso site e conversa com os nossos corretores, tá bom? Por isso foi, uh, gente, sobre o preço, foi pedido do proprietário, tá bom? Mas se vocês quiserem nos xingar, fiquem à vontade. <risos> Todo mundo xinga, né, Antônio? Aqui, então, é o, é o primeiro dormitório, já com guarda-roupa aqui, gente, um guarda-roupinha aqui. Aqui é o segundo dormitório, gente, ó Olha como bate sol Agora é... Três e quatro horas? Três e quarenta e cinco e tem sol nos quartos ainda, gente Olha só, isso que você tá no meio de duas montanhas E aqui é a suíte principal, gente A suíte principal A gente tem aqui um guarda-roupa bem grande, ó. Olha só, bastante espaço Tudo isso aqui vai ficar na casa Os dormitórios é piso vinílico aqui, tá, gente, ó E aqui é o banheiro da suíte do casal que são duas cubas aqui, gente, a cuba do casal, com box, tá, gente? Gente, quero finalizar esse vídeo agora, lá na frente, eu e o Antônio gostaríamos de fazer um convite pra você, deixa eu achar o Antônio aqui, pra ver se a onça não comeu ele lá fora, né? <risos> tá, aqui o Antônio, ó. Aliás, onça não tem, tô brincando, tá, gente? Aqui, onça é, é só o preço do imóvel, algumas onças, mas é pouquinhas, tá? Dá Nada que... As garopas ou Pix não resolvam, né, Antônio? Interessante, mesmo que alguém não tenha gostado do imóvel em si, vale considerar toda a área de terra. São 60 metros de frente com mais de 500 metros de comprimento de linha reta. É a, área a área lindíssima. É valiosa no sentido de estar perto do centro. Não, e aliás tem um chapadão plano lá em cima que o drone filmou, né? Maravilhosa lá, que dá para fazer um prendimento lá. Gente, a gente quer te agradecer por ter visto o vídeo até aqui, eu e o Antônio, tá? E queremos deixar um convite para você que tem um imóvel à venda aqui em Gramado, aqui na Serra Gaúcha. Gente, em menos de dois meses a gente já fez algumas vendas aqui em Gramado, só com o um vídeo aqui. Se você tem um imóvel à venda, chama a gente aqui a gente vai fazer um vídeo do seu imóvel com o maior carinho, com o maior amor. Desculpe a brincadeira, a gente brinca, é assim que a gente faz, a gente é humano, a gente foca nas pessoas, a gente não tá preocupado com comissão, tá bom? E o Antônio, não sei se você quer deixar um recado pessoal aí, Antônio. É, ao ter um imóvel, por exemplo, nós vamos tratar o seu imóvel como se fosse o nosso, né? Na verdade, Exatamente. E com todo o carinho, a atenção que ele merece, direcionar para os líderes certos, que têm o um desejo certo, para o imóvel certo. Esse ambiente, por exemplo, esse imóvel aqui, pode ser a realização do sonho de muita gente que mora na cidade grande e talvez queira é, ter uma condição de vida ainda melhor interagida com a natureza. E perto de, um, de, uma, de uma cidade mais famosa do Brasil, né, Antônio? Realizar o seu sonho de... Gramada, né? Em Gramado, é. Olha que top. Gente, muito obrigado por ter até o final. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E te aguardamos aí, quer falar com a gente, o link tá aqui embaixo, né? Acesse aí e nós teremos o maior prazer em atender você, tá bom? E sua família. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia e sua semana, aí. Tchau, gente. Até mais.